Oi, iniciando uma nova série de implantação de um pequeno sistema agroflorestal. Ciência Terra Nova, os sentidos da ciência. Eu sou o Evandro Sangueto, agradecido por acompanhar o canal. Estamos iniciando uma nova playlist, uma nova série, mostrando o passo a passo da implantação de um pequeno agro, um sistema agroflorestal aqui em Piranguim. Nós vamos conhecer o processo todo, como é que está acontecendo isso e, nesse primeiro vídeo, nós vamos conhecer o histórico da região, o proprietário que está recebendo esse, esse trabalho e vamos conhecer um representante da Copasa, que é o, o pessoal é, da água aqui na, no estado de Minas Gerais. Ele, junto com o Banco do Brasil e vários outros parceiros, tem aí um, uma proposta de recuperação de áreas degradadas e implantação de SAFs é, pelo estado todo. Então, ao mesmo tempo, a gente vai estar vendo gestão hídrica, gestão da paisagem, agroecologia, sistema agroflorestal e também o um trabalho com a comunidade. Vamos conhecer. Oi, nós estamos aqui com o Aderilson, que vai se apresentar. Ele é da Copasa. A Copasa está fazendo... Copasa é a concessionária de água aqui da, de Minas Gerais. E a Copasa está fazendo um trabalho interessante, mas quem vai contar para a gente é o Aderilson. Aderilson, por favor, se apresenta, conta um pouquinho do trabalho da Copasa, por que é, agrofloresta ou o que é esse programa CHUÁ. Por favor. Olá, bom, bom dia. Eu sou Aderilson Soares, trabalho na Copasa hoje, representando a Regional Pouso Alegre. Trabalho no setor de atuação socioambiental da Copasa. Sou responsável pelas ações socioambientais aqui no município de Piranguinha, ao qual nós estamos hoje nessas ações do agro, implantando hoje o agrofloresta, aqui na propriedade do senhor Joaquim Luiz. O que é, que é o programa? O que é, que é o Programa Mananciais? O Programa manaceae é um programa de proteções de mananciais onde a Copasa tem uma plataforma ampla disso em todo o estado de Minas Gerais com essas ações. Dentro do Programa manaceae nós temos o Colmeia, que é o coletivo local de meio ambiente, que é o caso Pereguinha, tem um Colmeia formado, que a gente envolve toda a sociedade civil e as, as autarquias, como as instituições, no caso, a prefeitura, temos a EMATER. Temos outras instituições dentro do programa que estão em parcerias com a gente para as ações socioambientais no município de Piranguim. Aqui já vem o programa desde 2015, através do Cabo Cultivando Água Boa. E em 2017 foi implantado o Pro Mananciais, ao qual a gente está inserido nesse programa. E temos as ações aqui de, de proteções de mananciais. Dentro do município de Piranguim já fizemos em torno de 12 mil metros de cerca já plantamos em média 5 mil mudas em média e as ações estão acontecendo já temos um trabalho de convênio de parcerias de cooperações técnicas com Copasa e Prefeitura através do programa onde a Copasa entra com o óleo diesel e a Prefeitura com maquinário e mão de obra desculpa, maquinário e mão de obras para adequar as estradas e construir testamentos e bolsões e agora nós estamos com essa novidade aqui no, no município que é o Agrofloresta teve licitações é uma parceria com a Fundação Banco do Brasil é uma parceria que a gente chama de FBB que o Banco do Brasil entrou também, que é parceiro do programa a Associação do Banco do Brasil em Ações Ambientais. Eles estão nos ajudando nesse projeto, eles só fizeram as licitações, a Copaz entrou com uma parte do recurso e o Banco do Brasil com a outra, para adquirir os insumos e contratarmos essa empresa que está aqui agora fazendo o trabalho, que é o pessoal da, da velocidade. Os meninos têm um know-how muito grande, um conhecimento técnico muito interessante e vai estar tá aí atendendo e esclarecendo todas as dúvidas e fazendo implantando aqui Nessa propriedade o agrofloresta Que é a coisa que a gente acredita que vai funcionar É um projeto piloto aqui para o município E vamos termos ele como modelo Também para os demais comércios da região Para que a coisa funcione O morador, o sistema final Recebeu a gente de braços abertos Está aqui à disposição para nos atender e está, Envolveu toda a família que é bacana Os filhos estão envolvidos Para a gente fazer a ações acontecer Esperamos que dê tudo certo e que seja muito bom Que seja muito aproveitoso Daqui até na Baixada, vai até o Laguinho Lá vai ter agrofloresta? Sim, são, são mil metros quadrados. O projeto é, vai trabalhar dentro de mil metros quadrados a princípio, depois tem um sistema de irrigação. Mas não quer dizer que o proprietário ele pode estender um para frente no futuro. Sim. Mas a ideia do contrato agora, da licitação com a Cidade. a gente vai trabalhar em uma área de mil metros quadrados. Como é que o, o proprietário pode se engajar nesse projeto? Ele entra em contato com a copado? Como é que vocês descobriram, Joaquim? O, são parcerias que a gente vem dentro do programa A gente chama do Colmeia, onde é envolvido As comunidades, ele é um membro do Coméia, Ele participa do Coméia E a gente tem as ações, no caso aqui do Açudinho Que é uma das prioridades nossa do programa A gente vê com as propriedades Que a gente consegue implantar as ações Ele foi um que se manifestou interesse e aceitou A gente entrar com o um projeto da propriedade dele Ah, ele legal E agora é um, vai ser um multiplicador das ações A gente ah. tem depois o Pacto das Águas Que é onde ele tem o com comprometimento de cuidar Os insumos Sim. vieram agora, a tecnologia chegaram e ele vai ter o treinamento, como os demais proprietários aqui da, de outras propriedades dentro da Microbacia, e ter a sequência do cuidado disso e ser como um projeto piloto para mostrar para a população quais são as ações de proteção do nosso Corre tá Então a Copasa chegou por meio da, da colmeia, eh, levou a ideia para os produtores e quem quis entrou na, na jogada e aí o, o, o Joaquim... Abriu a propriedade dele para fazer esse trabalho, acreditando na, na, na proteção do, dos mananciais. Isso, isso. O Joaquim é um, dos, um que acreditou e está junto com a gente, e tem mais parceiros, a gente tem várias ações aqui em várias propriedades. Mas o projeto Eu Comer ele controla, ele ajuda, ele dá ideia ele é diversificado. O que eu tô comendo? É o coletivo local de meio ambiente, é o coletivo aqui da comunidade trabalhando junto com a gente como parceiros. A ideia então é proteger a água, é segurar mais água, produzir alimento, tudo integrado. Tudo integrado. É o, o, socialmente, o meio ambiente socialmente correto. Ele está fazendo da melhor maneira possível. A gente usa sempre os três tipos. É Social, ecológico e econômico. Trabalhar sempre junto e ambiental sempre junto. O ambiental, ecológico e social. Aderiu está tudo na dele <risos> legal, legal. Aqui o Joaquim, ele é morador aqui do bairro, ele vai contar um, um pouquinho. Nós estamos fazendo um vídeo sobre um trabalho que está acontecendo aqui na região, é Copasa, produção de água. Tu... Joaquim, queria que você se apresentasse aqui para o pessoal, conta um pouco o que você faz. Você estava me dizendo que você não é agricultor. Né? Conta um pouquinho do teu trabalho, como é que começou isso aqui e por que, que, mesmo não sendo agricultor, você resolveu abrir a sua propriedade para fazer um trabalho que normalmente o, os teus vizinhos não acreditam, porque não estão acostumados com isso? Por favor, se apresenta. É, bom dia, é, meu nome é Joaquim, como você já disse, não sou agricultor, minha profissão é assistente social, né? trabalho hoje em Pouso Alegre e a sua pergunta, por que abrir a minha propriedade aqui, que agora estou recebendo também de herança? para esse sistema agroflorestal, né? A minha cultura, né? O que veio de meus pais é a monocultura, né? Nesse terreno todo aqui, se você quiser mostrar, tá? Esse terreno todo aqui que era do meu pai, né? Era a monocultura: arroz, feijão, milho, né? E abóbora. Tudo isso aqui que eu estou mostrando já foi da família já um dia. Já foi da família um dia. Hoje essa pequena propriedade que está é, vindo para mim e por que que eu estou fazendo isso, né? E tinha também a questão do gado, hoje eu não quero o gado, eu quero levar para dentro de minha mesa né, o que eu vou produzir aqui. Uhum. Tudo que foi para minha mesa eu quero, né, até mesmo como experiência agora, trazer, sair daqui, então eu, eu que vou produzir aquilo que eu vou comer. Certo? Mas essa história, né, ela começa... Vamos chegar um pouquinho mais para baixo, para a gente não atrapalhar o pessoal Sim. ali atrás? Mas essa história né, do sistema agroflorestal, que é uma parceria aí da Copasa né, com a F... FB, da Fundação do Banco do Brasil, ela começou em 2014, quando teve uma crise hídrica né, aqui no município, eu acho que em vários lugares, e que... O córrego daqui, que abastece o distrito de Santa Bárbara, ele veio a secar. Né? Então, nós começamos com um, a Comissão Água Boa, né? que é o CAB, aqui, que tem hoje até aqui em Perenguim, só que hoje mudou o nome, que chama-se Promanenciais. Então, começamos todo um trabalho em 2014, né? em que veio com a construção de barraginho, produzir a água boa, uhum. porque todo mundo sentiu na pele. Nós tivemos proprietários que falavam assim, olha, se dentro de 15 dias não chover, eu não sei o que eu vou fazer com o meu gado. Sim. E aquilo que antes, nós nadávamos neste córrego, nós pescávamos e trazia para a nossa mesa. Ou seja, tínhamos o peixe, hoje não se tem. Vamos fazer uma pergunta, por que que não tem? É isso, eu ia te fazer essa pergunta. Por que que não tem? Se você nadava no corguinho quando era criança e tirava peixe dali, ah, passou pouco tempo, 20, 30, 40 anos, e 40, já não tem mais isso. Trinta, é, cinco anos, né? a minha infância foi né, nadando, ah, eu quero comer um peixe à tarde, né? A gente ia lá com a vara ou com uma peneira e trazia o peixe, e comia. E o que, que aconteceu? Eu deixo essa pergunta no ar. <risos> Eu que você seria têm... a resposta? Não. Nós. não tem a resposta. Todos deveriam dar essa, fazer essa pergunta. O que, que é que está acontecendo? Eu enquanto assistente social eu avalio o seguinte, né? Hoje as pessoas querem, querem coisas instantâneas, né? Eu quero para amanhã. E isto vai inserir aí no nosso solo o quê? Produtos, né? Defensivos agrícolas, né? É o famoso rendar. Eu não vou carpir, eu vou passar aqui amanhã ou dois dias estão todos mortos, o capim que eu não quero, né? mas isso está agravando. Então, penso que é uma questão cultural, né? de experiência, de participação coletiva, que precisa em primeiro lugar ter, né? parceria, estabelecer parcerias, senão todos vão para o mesmo buraco, e é o que aconteceu em 2014. Quanto à água faltou, todos sentiram, nossa, estou sem água, e tirar a água de onde? Tem um ditado que diz quando a água bate na bunda a gente se mexe, né? Se mexe. E aqui foi ao contrário, não, não tinha água nem para beber, né? Não tinha Quanto água, mais nem água para bater teve, na bunda Teve uma situação em que nós estávamos, foi até num sábado, tinha um evento na escola e que não tinha água. Não tinha água lá no evento na escola, não tinha água no bairro. E se você verificar que tem o bairro que captava a água do Açudinho, que é o distrito de Santa Bárbara, que tem hoje em torno de umas 700 casas, uhum. né? Cresceu bastante nos últimos tempos, anos. Né? E, e que acabou em 2014. Foi necessário o quê? Né? Capitar água. O caminhão pipa tirava a água do rio para colocar nas caixas do reservatório para abastecer né? a comunidade. Então, naquela situação foi realmente crítico e preocupante, né? Então, aí que começou, em 2014, esse programa, né? Produzindo Água Boa. Né? Uhum. Vamos, como que nós vamos produzir água? Né? Que virou uma comissão, formou-se, então, né? naquela época, é, essa comissão que agregava lá todos os setores, da educação, da saúde, defesa civil, promoção social, e foi envolvendo a comunidade que teve, então, essa parceria aí da Copasa. Então, hoje a Copasa né, já teve várias ações aqui no município né, de Piranguinho, que teve aí o cercamento das nascentes, né, aqui embaixo também tem né, cercando aí os riachos, foram uhum. plantadas mudas de árvores, e agora esse projeto está sendo feito. Aqui. O que eu convido, o que eu indico, é realmente para que a comunidade participe. A comunidade tem que se interessar, tem que estabelecer essas parcerias né? e tem que participar. Seus vizinhos não acreditam muito nisso? Eu nem digo que eles não acreditam, mas assim, é São Tomé, né? Precisa ver, crer. Então só depois que der certo que alguém vai... Então alguém tem que ser o cobaia. Então eu penso que eu estou sendo esse cobaia. É porque a cultura vem dos nossos pais, dos nossos avós, bisavós e tudo mais, né? Sim. E você estava contando que essa região toda aqui, o nome da escolinha foi da sua bisavó. Bisavó. Que era tudo uma propriedade só. Era tudo uma propriedade E hoje é só. tudo propriedades pequenas, por quê? É porque foi falecendo, né? Foi vindo as heranças, né? Vai sempre picando. Se isto hoje é meu, né? Daqui uns dias vai ser dos meus filhos. Como é Sim. que vai ficar? Sim. Eu sempre falo para os meus filhos, olha... É, não dá pra gente sobreviver só disso daqui, e no futuro vai ser lotes. Sim. Né? E, e se aí, inevitavelmente, vai pra cidade. É, eles já estão na cidade, hoje as pessoas estão, principalmente aqui, as pessoas estão dormindo aqui, quem mora aqui, ou é aposentado, ou os trabalhadores vêm pra dormir, eu mesmo Sim. venho dormir aqui. Sim. Né? Então eu quero mudar isso daí, mas eu quero ter a qualidade de vida, uhum. né? eu não quero viver na estrada. Né? e quero mostrar para os meus filhos né? e os vizinhos depois a propriedade, eu estou fazendo de um jeito para que ela fique uma propriedade tipo laboratório né? para que pra as pessoas possam realmente vir né? uhum. e visualizar o que foi feito aqui né? está aberto para as pessoas conhecerem também legal vamos ver como é que vai desenvolver as coisas aqui então né? Sim. porque você está propondo um negócio onde a gente olha em volta aqui é tudo pasto é, onde já foi mato um dia, hoje já é tudo mato passa. Já foi um dia. Para você ter ideia, quando meu pai né, plantava arroz, na né, parte de baixo lá, Sim. e que nós íamos carpir, a gente encontrava as raízes. O próprio nome, açudinho, né, porque aqui foi um açude. Sim. Né, e que hoje... Essa região aqui foi um é, açude? Começava na parte de baixo ali. Sim. Era um açude, por isso que virou açudinho. Tá, aí esse açude, é então, região. ele foi sendo... É, sedimentado a é, sei dizer para você o que, que aconteceu, mas segundo sim. meu pai fala que tinha, né, na parte de baixo que uma fazenda uhum. e que dessa fazenda tinha o açude. Por isso que virou açudinho, açudinho, né? E como você disse, quando a gente encontrava aqui raiz significava que aqui era mato, sim, né? N -n não lembro disso, mas existia mato. E uma coisa interessante, voltando a falar do Comissão Água Boa, que em 2014, né, quando foi criado esse projeto em parceria com as escolas, ou seja, envolveu a comunidade porque a comunidade realmente sentiu. Hum. Né? Hoje tem a Cartilha da Terra, que foi produzida pelas crianças, né, em parceria com a escola, fizeram uma música, até sempre quando eu olho nessa cartilha eu vejo se, nossa, como que a participação é importante. Então, falou da Cartilha da Terra, falou de Comissão de Água Boa, essas crianças sabem. Essas crianças que hoje já estão lá em Piranguinho, no ginásio, eles sabem do que se trata. Muito né? legal. Por que participar. Muito bem. Quer deixar um recado para os nossos telespectadores? <risos> Respeitar a Terra onde nós pisamos, né? dela nós viemos e para ela nós vamos voltar, né? então enquanto permanecer nela, respeitar ela e ter a participação coletiva, né? deixar o individualismo de lado que não leva a nada. Joaquim, muito agradecido. Eu que agradeço essa oportunidade. Se chegou até aqui é porque está curtindo a história, esse foi um vídeo um pouco mais longo. Se inscreve no canal se não for inscrito, se curtiu, dá um joinha, um like, um gostei. E no, no WhatsApp a gente tem um, um grupo para trocar ideias e você apresentar o que está fazendo e receber os vídeos aqui em primeira mão. Se tiver interesse, o link está na descrição. Então por hoje é isso, um grande abraço e até a próxima!